Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai conferir alguns gameplays de Shadows of Rose ou Sombras de Rose, que é o capítulo extra de Resident Evil Village que vai sair em outubro, junto com aquele pacote de DLC que é a expansão Winters, para o jogo e alguns veículos tiveram acesso ao jogo antecipadamente né a DLC antecipadamente e fizeram alguns gameplays a gente vai dar uma olhadinha aqui a gente vai dar uma uma analisada em alguns desses gameplays eu separei três para gente olhar juntos aqui então eu já vou pedir para você já se inscrever aqui no canal já deixar o like comentar bastantão quanto mais like mais comentários mais engajamento melhor para o canal crescer né gente, porque aí o vídeo vai melhor também de visualizações e assim o YouTube recomenda ele para mais pessoas. Pessoal, antes da gente começar, eu quero só dar dois recadinhos muito rápidos pra vocês. E o primeiro é sobre a Brasil Game Show 2022, que vai rolar entre os dias 6 e 12 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Eu vou estar lá, então eu gostaria de ver vocês, porque, pô, ficamos aí, gente, dois anos sem BGS. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra ter evento de novo, porque eu sempre amei BGS, sempre foi uma semana maravilhosa pra mim. E é claro que eu espero poder ver vocês lá, então já garante o seu ingresso, porque vai ser top, gente, vai ser maravilhoso. Então, ó, o link pra você garantir seu ingresso tá na descrição. E o outro recado que eu tenho pra vocês é de que... Sim, tá vendo esse moletom lindo aqui, ó? Pois é, estamos lançando estampa nova de Resident Evil 4 Remake lá na loja. A gente tem uma coleção exclusiva de estampas lá. E vocês já podem adquirir essa linda estampa aqui. Lá na nossa loja, na loja Gente, é assim, a gente tá tendo duas promoções Começando hoje e vai só até sexta-feira É o seguinte, você compra um moletom E ganha uma camiseta mais o frete Então assim, você só vai pagar o moletom Nem a entrega você vai pagar tá? Ainda ganha uma camiseta Ou você compra duas camisetas Ganha mais uma e aí você também ganha o frete grátis tá? Então você vai comprar duas camisetas Vai ganhar mais uma e não vai pagar o frete você tá, pode escolher essas duas promoções, beleza? Então, gente, ó, todas as instruções para essa promoção vão estar na descrição também. Eu vou também colocar no primeiro comentário fixado, então aproveita barra camisetas para adquirir a sua, você já se uniformizar para o lançamento de Resident Evil 4 Remake, que olha essa estampa tá linda, gente. Gente! Sério assim, é que não dá pra, pra ter noção na câmera, gente, mas ela é muito linda. E Ela é muito linda e as blusinhas são muito quentinhas. Nossa, sério, vai por mim, vai na minha, hein? Bom, gente, então vamos começar aqui a nossa análise desses gameplays do Shadows of Rose, né? Que é um capítulo extra de Resident Evil Village. Esse primeiro gameplay que eu vou colocar aqui pra vocês... Ele é da Eurogamer, se eu não me engano. Não, eu vou colocar o primeiro da IGN, tá, gente? Depois eu vou colocar também um que não tem comentários, tá? E a gente vai analisando cada um deles uh, aos pouquinhos, tá? Então, talvez o vídeo fique um pouco grande, mas é nóis. Vamos lá, então, gente. Deixa eu pôr meu fone aqui, que eu esqueci. <risos> Agora sim. Então, da Play DJ, What's happening, everybody. This is Guy, Travis Nossa, uh... uh, calma que correria. Será que é porque this tá correndo atrás dela o, o. O que eu tô pensando é que talvez. Eu vou tirar essa, essa narração chata, gente. Eu vou, vou deixar bem baixinha. É, eu tô pensando se talvez é, o Mega Miseto esteja vindo atrás dela, porque, oh. nossa, já começa o vídeo nessa correria já. Deixa eu ver. É, é, tá tomando todo lugar, né, então... Agora que eu vi ali na frente, né, que ele tá tomando todos os móveis, tomando todo o chão. É, e aí ela... aí vem uma criatura, ela tem que fugir também. Saiu, ó, saiu, vocês viram que ali, dali saiu uma criatura como se fosse um, um mofado saindo do Resident Evil 7, ó, das paredes. Ó, vocês viram? Ele saiu dessa parede aqui, ó. Tá fugindo, tal, tal, tal. Ó, o mundo tá todo distorcido, e ela tenta sair, ó. Não dá. Tá. E aí uma cutscene. Em danger. Você está em perigo. Tipo, está em perigo. Precisa de arma. Arma. Uh, vamos ver. Que é o tal do Michael, né? Diz que é esse personagem aí que tá guiando ela. É, a gente não sabe ainda quem é o Michael, né? Só tem teorias a respeito. Mas ele tá falando para ela que ela precisa de uma arma. Toque minha... Oxi E aí virou uma arma Tá Ok Não sei se estou muito feliz com isso Eu vou até tirar um print, gente, dessa tela, Que eu achei bonita essa imagem, mas Tá, vamos, vamos indo, vamos indo, vamos indo Ah, ó, nossa, é muito um mofado, né? E ele abre a porta igual os zumbis do Resident Evil 2, né? Do Resident Evil 3 também. Então. Agora, eu não sei se, tipo, atirar no joelho deles ajuda pra que eles fiquem presos na outra sala, né? Até porque a gente tá dentro da, da mente do Mega Miceto, né? Então. Mas vamos lá. Lembrando que a DLC em terceira pessoa, né? No ombro, né? É, ele é tipo um mofado mais... Mais humanoide, assim, do que um mofado mesmo, né? Então, ele fica rastejando ali ela vai embora. Tchau mesmo, fui, valeu, falou. Aqui é o hall, né? Principal do castelo. Nossa, que correria. Ai, tem uns negócio melequento. Os móveis estão em lugares diferentes, né? Aparentemente. Tem coisas fechadas e tal, pode ser tipo uma versão anterior, né, do castelo, bem, bem anterior, né, que, enfim, como é que ela chegou ali, e o Mega Misseto, tipo, como é que o Mega Misseto tem conhecimento do castelo, a não ser que seja a mente de alguém dentro do Mega Misseto que tem esse conhecimento do castelo, o próprio, talvez o Michael, né, Nossa, ele é tipo um dementador sugando a energia dela. Que doideira. Dementador, sabe aqueles do Harry Potter, gente? Tem vários lugares, né, que estão todos tomados, né, pelo. pelo Mutamiceto. Eita, peraí, volta ali rapidão. Tem como se fosse uma Rose ali, uma cópia dela. Passa devagarzinho aqui. Ó, tá sugando. Olá. lá. Tem uma Rose sendo sugada aqui, ó. Ou transformando, né, essa Rose... Em um desses bichos, né... Esses espectros mofados... Mutamisetados... Talvez o que ela esteja enfrentando sejam, tipo, cópias dela na versão Mutamisseto? Nossa, que bagunça, cara. Sabe o que mais me irrita? É que provavelmente a gente não vai ter nenhuma explicação sobre isso. Vai, vai checar o corpo! Checa o corpo ali, olha ali, meu! Correria. Eu sei que o tempo é contado para um hands mas... Me ajuda aí. Nossa, um mar de mutamiceto. Mar tamiceto. Não, tá. Aí o lugar tá todo zoado. Com um monte de... Tá em obra, tá em obra, gente. Tá em obra. Ah, tá é interessante isso, de usar a escada de ponte, né, pra não... Nunca ir, mas é, é, é bem scriptado, né? Então não é nada do tipo, nossa, você precisa pensar muito. Uh, isso deve ser lá no calabouço, né? Onde tem as Tomervinha. Isso deve ser naquele calabouço. O que é essa flor? Ah, ela resseca o bagulho pra cristalizar. E aí. Pega o tesouro? Será que ele é tesouro? Vai ser tipo um tesouro, sei lá, pra você falar com. Pra você vender pro Duque, sei lá. Olha lá. Ela cristalizando esses. É, tipo o Hadouken de gelo, na verdade, cristal dela, né? Hadouken de cristal. Gente, entre aspas, tá? Que eu tô falando que é o Hadouken de cristal, tá? Ah, porra, então já cristaliza esse mar de Mega Miceto aí, Muta Miceto. É, é, é tesouro mesmo que tá ali, ó. O negócio vai cair, hum. aí ela pode pegar munição é ó, pólvora não sei se vai ter coisa pra falar com o Duque né? com o Evil Duque, porque o Duque tá malvado peraí, tem outra Rose caída ali inclusive eu acho que a Capcom tinha que fazer o meme do Homem-Aranha tipo, a, a, as Rose uma apontando pra outra assim, sabe? ai eles perdem chances no marketing tem uma foto ali com ela você deixou passar a foto Tô nervosa, tô nervosa! Ah, o cara tá meio que narrando, né? O que ela tá fazendo. Enfim. Nossa, o que é aquela? Tem uma fonte ali atrás. Deixa eu olhar rapidinho. O que é aquilo ali? Deixa eu passar devagar. É, a lareira é tipo uma... Virou uma fonte ali na lareira, ó. Que era, eu acho que um dos puzzles, né, do, do jogo. E aí tem uma lanterna ali que... Provavelmente é um puzzle que é pra fazer... Algum, a gente precisa de algum item pra pegar essa lanterna. <risos> lá, vai fazer o Hadouken de gelo. Na verdade, é como se ela absorvesse o bagulho, né? Pra, pra ele cristalizar, né? Não sei se eu gosto disso, não. Só pra comentar. Ó, oh, nessa sala era pra ter uma mesa, né? Aí virou um puzzle, pelo jeito. Nossa senhora, eu tô ficando tonta com esse cara girando essa câmera. Vai devagar. Ah, e o calabouço, né? Da... O que, que tá escrito ali? O que, que o Michael escreveu para você, menina? Ah, ela dá um Hadouken de, de cristal mesmo. O que, que tá escrito? Ela não olhou! Parecia que tinha uma mensagem ali do Michael. Que é a pessoa que tá guiando ela dentro de... Isto também. Deve ser alguma coisa, você vai precisar disso, disso também. O que mais? Tenha cuidado. Tem mais bicho. <risos> a ah, só tá cristalizando e fugindo. Dando hadouken de cristal e fugindo. <risos> Aí é aquela é tipo a sala de se vestir, né, da. Da Dmitresco e tal. Que a gente desce ali embaixo. E é isso, pelo jeito. É. Tá, vamos então pro próximo vídeo, tá, gente? Esse segundo vídeo, ele é da Eurogamer, tá? É, é o mesmo trecho, né? Mas vai que às vezes eles fazem coisas diferentes. Porque, pô, da higiene eu achei que eles correram muito. Vamos ver agora, gente. Esse também tem comentários. Eu não tô me apegando muito aos comentários. Porque, enfim, o cara tava correndo tanto... Uh, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo agora. Já começa no mesmo trecho, né? Que é ela fugindo do mar. Tamiseto. Tá Magmisseto. Tipo magma, sabe? Aí o bicho sugando a energia dela. Aí é tipo ela mergulhando na coisa do Megamisseto, eu acho. Ela chegando no castelo. Vocês já tinha mostrar lá no primeiro trailer. Ó... É Mire e atire, point and shoot, né, que é a mensagem que o Michael tá dando pra ela. Pô, ele podia ter, já que era pra ter uma arma, e ele pode fazer uma arma se materializar, já dá uns tiros de, de, de, de, de cristal também, né, Hadouken de cristal, tiro de cristal, já cristaliza aí todo esse magmiceto. Tá, isso aí a gente viu no outro vídeo também. Pelo jeito vai se passar todo no castelo, né? Então... Ah, isso aí é da... Do jogo mesmo, do jogo base, né? Da a mãe Miranda lá. Aí essa sala provavelmente é um puzzle, né? A máscara está presa. Deve ser. Acho que ela precisa dessa máscara para colocar lá naquela, naquele lugar que tinha tipo uma lâmpada azul pendurada, né? No hall principal. Então ela vai ter que fazer alguma coisa. É, mandar um Hadouken de cristal aí para pegar essa máscara. Quebre o núcleo. É, é isso. Então ela vai quebrar o um núcleo. E aí, ela vai pegar a máscara para pôr, eu acho que na, no, no hall principal. Use seus poderes. Cara, eu entendo que armas biológicas têm poderes, mas nesse nível. Me ajuda, Capcom. É, ó, foco no inimigo, né, que era aquela mensagem do outro que a gente não tinha visto, da IGN. Foco no inimigo. Aí depois aparece isso também, né, que era a ervinha lá. Que a ervinha deve repor, né, a energia que o bicho tirou dela. É repor energia, né, curar, né, basicamente. Aí aqui ela tá tendo, isso também é do trailer, né, lá do primeiro trailer... Ela tá pegando na amostra, né? Do mutamiceto, do, do, do megamiceto, enfim. Oxi! Uau! Energizada, hein? Tá, aí ela mandou o Hadouken de cristal de novo. Tem uma TV presa ali, ó. O teto ali. acho que Será que dá pra usar ali pra, tipo, quebrar o, a TV em cima deles? Deve dar, né? Deve ter um núcleo ali que você destrói e a TV cai em cima dos bichos, alguma coisa assim. Aí a gente tem o Duke, né? Que é o Duke do Mal, também com essa máscara. E a máscara dele, é engraçada é que ela tem quatro olhos, né? Ó, um, dois, três, quatro... E ele faz essas criaturas materializarem. Aí a gente tá de novo ali no, no, Onde a Dimitrescu se vestia e tal, né? Vestiário. Aí ele puxando ela. A energia, ó, tá no, no, no danger. Continua indo. Continue seguindo pela porta. Que é o. Michael conduzindo ela. Tá. Acho que depois que ela deve ter pego a máscara, né? Ele manda ela ir por ali. Uhum. Tem um lugar trancado ali. E tem um símbolo ali. Acho que ela tá falando mais de gameplay eu tô tentando entender mais a parte Que me cabe como Maria Lorinha, gente e Gameplay é basicamente Dois, o três e o village Combinados, né Dois, três, sete village, né Acho que aqui é do jogo base também, né Isso é do jogo base. É. Aí da máscara, né? Que a máscara tá presa. Aham. Quebre o núcleo. Daí ela quebra esses núcleos, né? E tal. Cristaliza o bagulho. Aí de novo aquele negócio da escada. Aí, de novo, o Duque. Aí ela pega o negócio pra recuperar a energia, né? Ah, ela tá com alguma coisa na mão ali. Na hora que o. O um, Mutamisseto tá chegando perto dela. Uma chave? É um... Tipo um colarzinho com uma tag. É uma chave, é uma chave. Nossa, que chave enorme. É uma chave. Ah, o bicho vem, né, e tal. Que nem no Resident Evil 2 e 3, né, que o zumbi... É, abre a porta e tal. Rabuquinho de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela. Não lembro daquela sala, uma biblioteca ali, não estou lembrando daquela sala. que eu estou intrigada com aquela televisão, se dá para você quebrar o núcleo e fazer a televisão cair na cabeça deles. Essa área parece nova. Eu lembro que tem uma biblioteca, mas ela é bem diferente. Eu acho que é a biblioteca, só que eles reformularam ela. Virou tipo um labirinto distante, assim. Olha lá, ele ele matando uma, uma Rosie. Ou uma Eva, né, pela roupa ali que tá usando. Que é uma roupa, tipo um vestido antigo, né. Jesus. Ah, tá. Se você fica muito tempo nesse lamaçal de mutamiceto, os bichos te puxam e você morre. Nossa. E dá para o jardim, eu acho que esse rendezão ele foi bem curto, mesmo, né? Até porque a DLC não vai ser muito grande, a DLC é duas horas no máximo. E provavelmente vai ser só no Castelo mesmo né Aí de novo, mas de no de novo o negócio da escada. E sempre tem esse amarelo, né, indicando o caminho. Sempre tem elementos amarelos indicando o caminho. E aí você tem que é, quebrar o núcleo para abrir o caminho, né. Aí é do jogo base, né, então... A cena do jogo base. <risos> hum. Estamos em obras, com desculpe inconveniente. É, olha lá, eu acho que ela fez o puzzle ali, ó. Ela já colocou a, a máscara ali. Porque tá... Ah, tá. Ela vai colocar para acender a outra, pelo jeito. Então, são duas máscaras. Ou três, né? Porque são três recipientes. ó Tem um aqui, um aqui, um aqui. Tá. Aí acho que vai ter que pegar esses três e aí deve, sei lá, ir pro boss final e acabar. É, já, já... é isso, gente. Já vamos, vamos ser realistas. Vai ser isso. Creio eu, né? Tô falando aqui, mas... Puzzle de quadros eu gosto. Quem é o Michael? Ó. Quem é Michael? Está em perigo. Precisa de arma, né? e aí ele cria a arma para ela né com poder do amor Foque no inimigo tinha né michael cara Uhum. They cuidado, aí vai abrir a porta. Tá. É, uma das teorias é que o Michael seja o Ethan. Né? Ah, lá, que ela Quebrou o núcleo e deve pegar a máscara, né? É, precisa de amplificador Ou mais amplificado Que deve ser coisa do poder dela, né? né? Continue pela porta Tá, e aí acabou o vídeo da Eurogamer E... Cara, eu queria, eu queria conseguir ler ali, ó, espécie. Não dá para ler, cara. Não consigo ler o que tá escrito ali, new. Será que é nova variante? Alguma coisa new variant. Não dá para ler. Proceed with... Ai, não dá pra ler. Nossa, não dá pra ler. Ah, meu Deus. Aí eles fizeram a pergunta, né? Você acha que os quatro lords estão na DLC? É, eu já não sei, cara. Eu já tô em dúvida. Eu tô achando que essa DLC vai ser bem curtinha. E vai ser só no castelo, né? Então, talvez, admitresco, mas... Não sei se os outros vão estar, tá, não. Aí a hora que ela morre, né, que ela é puxada. Nossa. Nossa, que morte horrível. <risos> tá, vamos agora para o terceiro e último gameplay. E esse eu peguei do canal quem do Gun Shop. E ele não tem comentários, tá? Então, bora lá. Bora lá, gente. Esse sim eu quero tentar escutar o que tá acontecendo. Vamos lá. Seriously? Sério? Onde eu vou pegar uma arma? Onde eu vou conseguir uma arma? Toque nas minhas palavras. Assim? Ela fala assim? Estamos todos confusos, igual você, Rose. Fantástico mundo de Rose. Rose no país das maravilhas. Atire! E o bicho continua rastejando. Não sei se eles morrem, né? A voz do Duque ali. Eles se foram. Esse deve ser o cristal. castelo, não? O cristal, que é só. Eles se foram. Esse deve ser o cristal. Cristal. Deve ser ali que tá dentro do negócio, né? O cristal. Assim Entendi. De... Que... Ela falou castelo? Tô surda. Tô surda, Brasil. O bicho bateu nela? Será que tirou energia? Só quando agarra que tira. Deve tirar, né? Alguma coisinha. Vergalhão não pode faltar, né, gente? Não pode faltar o alicate, né? Patrimônio da R&D. Deixa eu ver o que ela vai falar agora. Como? Máscara presa, quebre o núcleo. Núcleo? Aquela coisa nojenta? Como eu nujenta? vou quebrar? Use seus poderes. Meus poderes? Eu literalmente vim aqui pra, pra me livrar deles. Ah, é o único jeito. O Michael falando. Tá. How? Tá, mas como? O que que eu devo fazer? O... Ah, o cristal devia ser aquele negócio azul, né, dentro da... Que que é isso? Precisa do amplificador. Aí ela perguntou, que que é isso? Ó, oh, repara que aquela Rose ali, ó, oh, que tá, tava sendo sugada, ela tá com um vestido de época, por isso que eu acho que é a Eva. E aí combina com aquela teoria mais antiga de que a menina que ela encontra é a Eva, né? Pequena Eva, filha da Miranda. cristal, ela precisa pra poder sair daí e, e, e, tipo, se livrar dos poderes dela. Deve ser. Deve ser alguma coisa. Ah, você tem que ir lá e você tem que conseguir esse cristal. Uh oh oh Se eu consiga encontrar um caminho por cima, né, pra, pra atravessar. É que é pra ela não pisar no mar de... Meleca. Meleca miceto. Se isso funciona. Vamos ver se isso funciona. Que é um item de cura, basicamente. Foco aqui. O que é aquilo? Não consegue pegar? Achei que podia ser tesouro para vender. Ou a DLC. O não deixa, né? Pegar o preview, não deixa pegar a build, né? Não deixa ela pegar o item. Cara, vai ser uma correria, pelo que eu tô vendo. Não vai dar pra explorar muito, Não. Está agarrando minhas pernas, ela fala. Tem que sair agora. Morreu. Nossa, que morte horrível! O que que, o que é aquilo? O que é aquilo? um negócio passando... Pólvora... Pra fazer munição... Né? A outra Rose morta ali... Acho que a Rose tá querendo ir num banheiro, gente, que correria, hein? Ela deve tá muito apertada procurando um banheiro nessa, nesse castelo... Ó, oh, ali deve ter o cristal, né, esse aqui. Talvez seja o cristal que ela precise para sair de dentro dessa consciência e se livrar dos poderes dela, né. Aí é tudo que eu tô imaginando aqui. Como se fosse um núcleo do Mega Misseto, talvez. Talvez ela destruindo esse cristal, ela se livre dos poderes dela. Sapo, ovelha... O que é aquele primeiro bicho ali que eu não vi? Ah, é um lobo. Sapo... Ovelha, lobo... Aranha... Aí tem um quadro vazio... E uma borboleta... Às vezes não tá pronto o puzzle, né? Eles não colocaram na build, né? Não consegui ouvir o que ela falou. Mervinha. É uma ervinha de gelo? Parece que tá congelada essa... Cristalizada, na verdade, né? não é congelada, é cristalizada. Será que é para repor o poder dela de dar os Hadouken de cristal? Talvez a ervinha verde recupere a energia e o a outra que que seja de cristal ali seja para repor o o, o de cristal dela. Ok. Talvez gaste esse Hadouken de cristal ou seja infinito. Ele é eterno enquanto duro. <risos> é, ela dá tipo um stun neles, mesmo. não é Eita tá no danger. What am I to do with this thing? Tá, então o que, que eu devo fazer com essa coisa? Ela pergunta. Foco, foco força e fé, Rose. Focus. Focar? All right. Tá. E eu ainda não consigo ler. O negócio é bom, o negócio é brabo. Me sinto diferente, ela fala. Bom, gente, esse foi aí a nossa análise, nossos né, comentários a respeito dessa DLC, né, do Sombras de Rose. E só pra gente fechar, é, durante a Tokyo Game Show, né, que foram esses hands-ons que foram feitos, é, o diretor da DLC, que é o Kento Kinoshita, ele falou que a Capcom está criando a história Sombras de Rose para concluir a história a saga, né, da família Winters, ou seja, muito provavelmente a gente não vai mais ver a família Winters na franquia Resident Evil. E, assim, eu acho que ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque era uma coisa meio que eu tava esperando mesmo, encerrar a história da família Winters, porque... Eles não necessariamente têm um envolvimento com o bioterrorismo, né? Talvez a Mia tivesse maior envolvimento. Mas o Ethan, ele foi uma vítima, assim como a Rose foi uma vítima das circunstâncias. E o nosso foco tem que ser o bioterrorismo ali, as conexões, né? A própria Umbrella que tá de volta. E é uma coisa que a gente não viu no Village, né? E a gente tava esperando ver mais na DLC. E aí, o Kawata, né, que é um dos produtores atuais da franquia Resident Evil, é, quando foi perguntado sobre se eles poderiam falar dos novos planos da Capcom a franquia, ele disse que de forma alguma ele mandou um Absolutely not. Então, eles estão mantendo em segredo, né, todo o futuro da franquia Resident Evil. Leia-se como a gente não sabe o que vai fazer ainda, né, a gente. No fim das contas, a gente sabe que é isso, vamos ser realistas, né. Realistas. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje, eu sei que ficou um pouco longo, gente, mas eu realmente queria analisar com cuidado mesmo com vocês, pausando né, o vídeo pra gente tentar entender ao máximo do que, que se trata essa DLC e também o, o, meu, o meu feeling em relação a... Ah, como vai ser, se a gente vai, vai ter mais coisas na DLC, mas eu acho que vai ser só no castelo mesmo e ela vai ser curta, eu acredito que ela vai ser curta, tá? Essas DLCs elas não costumam ser muito longas, porque é como se fosse um novo capítulo na história e esses novos capítulos geralmente são bem mais curtos do que a história base, né? Mas enfim, essas são as minhas considerações e eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam Desse conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês, desses hands-ons, o que, que vocês acharam dos vídeos, o que, que vocês acharam dos meus comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês viram alguma coisa que eu deixei passar, vamos comentar tudo aqui embaixo, vamos debater aqui embaixo, tá, gente? E me digam também o que, que vocês estão esperando dessa DLC. E lembrando que eu gravei, junto com o VS Black, um podcast de expectativas para a DLC, Shadows of Rose, né, para o Sombras de Rose, que é basicamente assim, coisas que a gente gostaria de ver, mas que provavelmente a Capcom vai perder a oportunidade de colocar, né, então... Enfim, mas ouçam lá gente, a gente tá voltando com o podcast e lembra que uma forma de você apoiar o podcast é apoiar financeiramente aqui o nosso canal, a partir de 2,99 por mês você pode se tornar membro do canal, então considere por favor nos apoiar para que a gente possa manter a continuidade do podcast, porque agora eu tô empolgada, então vamos fazer o podcast acontecer, posso contar com você? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!